Bom, uh, continuando os resumos de Blender, tudo que a gente viu nos vídeos anteriores foi aqui nesse modo chamado, nesse modo de interação do Blender chamado Object Mode, né? É o modo de objeto, que é o modo onde a gente mexe com os objetos inteiros. Né? Então, se eu duplicar um cubo, uh, alguns aqui, se eu, eu posso selecionar esse cubo e aumentar e diminuir o tamanho dele ou pegar outro cubo e rodar ou pegar outro cubo e mexer é, mas e se eu quiser editar um um objeto específico se eu quiser mexer um vértice desse cubo ou rodar uma aresta desse cubo ou diminuir uma face desse cubo para essas coisas eu tenho que entrar no, no outro modo de interação que é o Edit Mode para entrar isso aí no Edit Mode o teclado é a tecla Tab certo? E você vê que quando você entra no modo de edição, ele sempre vai editar o último objeto que você selecionou. Uh, mesmo que você tenha selecionado mais de um objeto, ao entrar no Object Mode, você só vai estar editando o último que você selecionou. Uh, então vamos lá. Quando você entra no Object Mode, você vê que está tudo selecionado. Ele selecionou todos os vértices do seu objeto. Para desselecionar, a tecla de atalho é a tecla A Para selecionar tudo de novo, é A de novo se você... E aqui então a gente está no modo de edição Então aqui ao invés de eu estar mudando a posição ou algo do tipo do objeto inteiro No modo de edição é onde eu consigo manipular cada vértice desse objeto Então se eu apertar o G aqui para movimentar Movimento só o vértice que eu selecionei. Se eu selecionar mais um vértice, ele traçou um risco aqui, falando que esses dois vértices formam uma aresta. Então eu conseguiria, sei lá, rodar essa aresta do, do meu objeto. Ou se eu terminar de selecionar aqui com Shift Clique shift, da direita os outros dois vértices que formam essa face, ele pinta a face para me mostrar que está selecionada a face inteira. E aí eu poderia apertar o S pra, de Scale, né? Para transformar e deixar ela menor aqui, é, existem três modos de, de seleção de vértices aqui né? no, no modo de edição: que são esses, esses três botõezinhos aqui embaixo né? que é para você selecionar vértice individual ou arestas individuais ou faces. Então, se você, você quisesse mexer em duas faces poderia botar no modo de seleção de face e sei lá movimentar elas para cá. Isso também tem tecla de atalho, que é o CtrlTab. Apertando o CtrlTab você tem acesso a esse menuzinho, que você pode ou clicar no vértice arest e face, ou digitar as iniciais, CtrlTab V, CtrlTab F por exemplo. A última coisa que eu queria mostrar aqui numa uma para esse resumo é como acessar um vértice que você não está vendo. Né? Então aqui eu não consigo, estou é, selecionando, deixa eu deselecionar tudo, eu consigo selecionar esse esse, mas tem um vértice lá no fundo também que eu não estou vendo, então tem esse botão aqui que fala Limit Selection to Visible, que é para limitar a seleção a só os que eu vejo, é, só os que estiverem visíveis, né, se eu desligar isso aqui, ele desenha esse objeto meio transparente e aí eu consigo, sei lá, clicar ali para acessar o vértice que eu não estava vendo antes aqui acessei essa aresta, eu posso mexer então uh, já que a gente está falando de seleção, só para terminar então uh, se você vier aqui no menu select, você vê que tem dois modos, border e circle que você, por exemplo, border, você pode fazer um quadrado e aqui eu estou na seleção de vértices e ele vai selecionar todos os vértices que esse quadrado encosta se eu deselecionar e fizer aqui, opa, B isso a tecla de atalho para isso é o B o B então é a seleção quadrada ali, ó. peguei só esses dois vértices, aperto B de novo vou pegar só esses dois esse cursor aqui está me atrapalhando, eu vou mandar ele de volta para o centro com SHIFT-C uh, e se eu, olha que interessante, então como eu estou nesse modo que ele seleciona até os que não estão visíveis, tal B, selecionar aqui, eu consigo pegar os vértices que formam aquela face lá de trás, né? Tá vendo que eu consigo mexer ela aqui? Se estivesse ligado, eu disse a minha seleção e fizesse o mesmo quadrado, eu vou, esqueci o B de novo. Aqui está na seleção de face, vértices B. Eu fizer a mesma seleção ali, você vai ver que os vértices que ele selecionou não, não incluíram esse aqui então esse é o mais básico aí do modo de, de edição lembrando que para entrar e sair é o tab e acho que para esse vídeo é só